caminhão de lixo. Bom, deixa eu ver se eu entendi, gente. Fiquei sabendo que o que o Monarque foi foi cancelado, né? E que tiraram tudo dele. Ele tá suspenso do canal e, e etc. Deixa eu, deixa eu tentar entender. É, agora chegou a vez do Monarque, certo? Ok. Depois do monarque, quem vai ser a próxima pessoa? Será que alguém sabe? sei, é muito, muito estranho isso, sabe? Porque já pensou se, se a gente for perder emprego por tudo que a gente fala ou se a gente fosse cancelar, todas as pessoas que falam bobagens Ia sobrar alguém ou não? Acho que não ia sobrar ninguém, né? Porque até onde eu sei, não tem ninguém assim perfeito, imaculado, casto, puro Na esquerda, dentro dessa visão religiosa aí que, que inventaram agora, né? E aí você pode dizer assim, nossa essa mulher tá defendendo um nazista Não, eu não tô defendendo um nazista Eu tô defendendo o direito das pessoas poderem falar ou elas não podem mais falar? Eu conheço uma senhora de 90 anos que não gosta de homossexual. Ela não gosta. Ela não gosta. Ela, já, ela não esconde também, tá? Ela é honesta. Ela não gosta. E aí? Vai aprender, o que, que vai fazer com ela? Que emprego dela não dá mais para tirar. Ela criou 10, 11 filhos trabalhando na Roça e ela não gosta de homossexual. Ela não gosta. A neta dela apareceu com uma namorada lá e ela falou sai da minha casa porque eu não gosto disso E aí? E o, pai? E o seu pai? O velhinho lá que não entende certas coisas E a sua tia, aquela tiazinha lá de 80 anos que não, não evoluiu o suficiente Gente, as pessoas evoluem Gente, pelo amor de Deus Será que a esquerda não enxerga que ela tá abrindo caminho para uma ditadura? fascista de verdade e colocar a mão na consciência e pensar nisso porque hoje é o monarca amanhã é você, eu, seu filho meu filho, o Rui Costa Pimenta, o Lula a Dilma, ou vocês acham que vai ficar só nos monarcas da vida e aquele rapaz nos Estados Unidos que perdeu o emprego um latino, porque ele fez um gesto que ele nem sabia que era um gesto politicamente incorreto frase horrorosa, que não significa porra nenhuma e aquelas pessoas que falam bobagem mesmo? bobagem mesmo, por que, que você não vai lá e não quebra a cara da pessoa? porque você, é você não é justiceiro? vai ficar fazendo justiça com órgão burguês? porra meu, você acha que o judiciário não é fascista? é só o monarque que é? você acha que o, o legislativo não é fascista? Outra coisa, por que que o monarca é, é cancelado, perde o um emprego e os filhos do, do Bolsonaro não perdem emprego? Por que que o Bolsonaro não perde emprego? Ele não chamou a mulher de não sei quem, de feia? O que, que aconteceu com ele? Gente, não acontece nada com esses caras, nada! E o Moro, depois do que ele fez pro Lula? O que que aconteceu com o Moro? Por que que ele não é cancelado? Por que que não tem nenhum movimento aí desses movimentos que atacaram a Dilma para atacar o Bolsonaro que fala realmente mão de bosta porque atacar o, o Monarca é fácil mas o Bolsonaro ninguém ataca né por quê gente por que, que ninguém ataca o Bolsonaro por que, que não tem nada organizado para perseguir o Bolsonaro fácil atacar o monarque ataca o monarque porque é fácil porque ele é frágil porque ele é vulnerável porque ele não é ninguém ou porque não chegou a ordem para atacar o Bolsonaro, um dos filhos dele, né? Porque fascismo, nazismo, não falta, gente. Não falta. Vai lá no Judiciário. Tá cheio. Vai lá na Polícia Federal. Tá cheio. Na Polícia Civil. Na Polícia Militar. Mas não! As pessoas escolhem os alvos. Parece um bagulho direcionado. Gente, isso é uma loucura, por falar nisso, em ataque, direcionado e tudo mais Cadê a, aquela moça que disse que o Neymar estuprou ela? Cadê? É, nunca mais ouvi falar, vocês atacaram também, lembra? Então, e se o negócio for contra o seu filho, sua filha? Eu conheço mais de um caso de pessoas Sofreram cancelamento e foram para cadeia, inclusive uma delas, injustamente E aí? Como é que faz? Vai prender todo mundo? É isso mesmo que a esquerda quer? É nisso que a esquerda se transformou? Nesse mundo de alcaguete? Uma gente sem noção, que nos usa o cérebro, que se acha inatingível Não são inatingíveis gente, não é inatingível Gente, muito mais foda do que os canceladores foi presa, assassinada. Não, gente, não dá pra aceitar isso, não. Vamos combater essa porra, não. A Tabata Amaral falou assim, o processo mesmo. Interessante, né? E o Kim Katagarila, aquele lá. Eles têm bastante moral, né? Eles são muito, muito superiores ao monarque, né? Vocês acham mesmo? Vocês acreditam nisso? Que a Tabata e o Kim são superiores ao monarque. Uhum. A Tábata, principalmente, a defensora da educação, né? A defensora dos trabalhadores, que saiu da favela, não sei de onde. A gente para atacar uma outra pessoa. ofensiva, vai. O cara não vai fazer nada contra você. Baseada em Tabata Amaral, em Tábata Amaral e... Em que catagari que vocês estavam com eles até ontem em cima do palanque? Ah não, gente, dá para engolir isso não, tá? Isso daí já tá ficando feio já. Não dá para aceitar isso não. Vocês vão desculpando o mau jeito, tá? Mas é de lascar um negócio desse, é de lascar. Sabe, ninguém aguenta isso. É um inferno. Não vai sobrar ninguém, porque essas pessoas que cancelam devem ser perfeitas, né? Vamos combater isso, gente, porque isso não vai terminar bem não, tá? Isso vai virar contra a esquerda, pode ter certeza. Por favor, compartilha, se inscreve e eu vou voltar a fazer vídeo frequentemente, tá, gente? Muito obrigada para você que me acompanhou. Muito obrigada para você que esteve comigo até aqui. Um beijo. Obrigada. Tchau. Mas eu vou continuar falando, tá? Porque eu tô com a bateria fraca.